Fala Guerreiros, eu sou o Thiago Furacão, seja bem vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em mais uma lenda nova, trazendo para vocês, fazendo mais uma exploração, né Thaís? Isso mesmo, tá claro, picando, os, hein? Os bichos estão tá picando aqui. E galera, estamos aqui nessa casa, uma casa assombrada que foi nos passado, com uma história muito triste, né Thaís? Isso. Diz é que morava uma família aqui nessa casa. E o rapaz que morava aí, ele era um cara que bebia muito. E ele tomava remédio e bebia bastante cerveja. Ele ficava meio doido. isso que ele ficava um pouco agressivo. Ele ficava que agressivo. Ele, ele tinha que tomar remédio contínuo, só que ele bebia o remédio e bebia bebida alcoólica. E parece que ele ficava, dava uma rejeição nele, ele ficava meio doido, né, Thaís? Uhum. Os filhos e a mulher se cansou. Pegou e abandonou ele. Ele ficou morando aqui nessa casa aqui por um bom tempo, sozinho. A família não quis mais saber dele. E teve um certo dia que o... Os companheiros de trabalho dele, deu falta que ele não estava indo mais no serviço, vieram aqui para poder ver o que, que tinha acontecido e encontraram ele morto aqui. Provavelmente ele deve ter bebido bastante bebida alcoólica, tomou remédio, deu alguma coisa nele, ele faleceu, Thais. Aham. Uhum. Né? Provavelmente. E depois a família pegou e eu não sei o que aconteceu, parece que as terras estão tá na justiça até hoje, eu não parece sei. Parece que é, quando ele comprou não tinha passado certinho pro nome dele, é. aí tá negócio de ex-proprietário com a família dele agora, diz que tá um rolo aí. O local ficou abandonado porque tá na justiça, já faz algum tempo e não consegue resolver, ficou na justiça, a casa ficou aqui abandonada. E hoje a gente vai fazer a exploração, porque há muitos relatos que pessoas vêm usar droga aqui no local, né? Uhum. E, e diz que vê esse fantasma, diz que é, tá com pedra na, nas pessoas, diz que é bem agressivo com o local. E diz que é uma aparição assustadora. Então hoje a gente vai fazer a exploração para estar voltando à noite e fazendo a investigação sobrenatural. E vendo se realmente essa casa é assombrada. Hoje a gente já tá até com, com a pistola aqui, caso venha algum é, usuário de drogas, né? Nem falaram, né? Ficou até com medo. Pra dar um susto, mas pelo que a gente viu. Será que é gato? Falou eu? Ai, é, tchau, é que eu subo o bichinho? a onça. E se for aqueles cachorros do mato? Parecia uma criança. Sim. Parece aqui nesse meio aqui, ó. Presta aqui, ó. não faz tá né? Eu acho que não, né? Anda mais pra frente aqui, ó. Parece. Olha, era um celeiro, ó, dá pra ver daqui. Parou agora? Você viu? Uhum. Ixi, galera, começou a ficar estranho aqui no local, hein? Eu não sei se pegou na câmera, mas parecia que tinha alguma coisa chorando, falando eu. Parecia que tava aqui, ó. Parecia que uma criança, uma voz de uma criança, sei lá. Mas é isso aí, galera. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais a exploração. Parece que tinha uma parte ali da churrasqueira também, né? Aham. Uhum. Eu, hein? Estranho ali, cara. Sim. Vamos olhar ali primeiro, ó. Depois a gente. Lá? É. Depois a gente olha pra dentro da casa. Galera, eu fiquei, fiquei bem, bem cismado com os barulhos que eu ali agora, hein? Dá pra entrar aí? Dá. Olha, que lugar bonito. Ó, aqui faziam as festas. É. é bem bonito. Nossa, aí tá de saco. Aham. Uhum. Ah, provavelmente era a roupa dele. Bonita uhum. é isso. Colocaram para fora, né? Ó. Colocaram para cá. Tiraram da casa. Hum, hum, hum. Olha o balcão, que bonito. Ixi, eu tenho que meter cobra assim, rapaz. Então. Churrasqueirona, hein? Churrasqueirona. Era uma despensa? Era uma cozinha. Eu acho que tem um encanamento ali. Ó, tem uma pia aqui, e aqui uma churrasqueira, ó, gente. Ó, uma churrasqueira bem grandona. Pra acender as aqui, tem que ser um churrasco bem top, hein, Thiago? Você lenha, porque no carvão não dá conta de... Não dá, não. Não dá conta ali, não. Será que por aí dá pra ir na casa? Fazer negócio de passarinho. Aham. Uhum. Eu acho que nós tem que ir por aqui, aí tá muito mata, não? Aqui não dá, tá muito mata. Fiquei cismado com aquele, aquele barulho, então. cara. Tá bem? Tem alguém aí? Você escutou? Não. Não. escutou? Tem barulho de porta? Opa, tem alguém aí? Talvez é o vento, né? Pode ser. Licença? Licença? Ó. Oh. Oh, nossa, será? Não sei. Amigo, que aqui é escuro, hein? casa grande, cara. Aí do céu. Aqui. O óculos dele, cara. Opa, quem tá aí? Será que foi o que é o Não sei. Nossa, olha aqui, mano. Amigo, eu tô saindo de Meu Deus. Uma e esse negócio aí? Então? Uma cama, gente. Ó, tem carteira, vê se tem um documento, nome, alguma coisa. Oi, tem uma nota de 100. Tá, tem. Falta uma da aranha. Aqui, ó. Hum. Nada. nossa Olha ele dentro daquela caixa. Eu olhei. Você já tá com uma terna no for? Eu já olhei. Não tem nada aí. Olha, tem geladeira aqui. Nossa, tá fechada. Sem coragem de abrir ela? É do outro lado, eu acho. Ai, ai. Não tem nada. Tá fedido. Passa a mesinha. Ai, tem uma chave aqui, ó. Será que é porta? Não sei. Não tem, não tem tranca aqui. ali? na frente também não tem tranca. Aqui. Uma bochinha velha aqui, um prato. Um negócio com de café. O banheiro. E aqui? Vamos ver aqui primeiro. Tem um tênis ali, ó. Será que era dele? Nossa, que estranho, velho. Aqui não era quarto, não. Mas tem duas portas aqui? Então, preciso isso que será que aqui era quarto? Aqui parece que tipo, fora gente. da casa, ó. Então. Nossa, Ou tá eles né? poderia usar como closet. Ou poderia ser um. eles fez ser um quarto de um dos filhos é. na época. Sei lá. O que, que lá tem lá no cantinho lá, ó. Preto. Perfume? Ah, é um perfume. Perfume. E aqui tem um outro, não. É, então. Nossa, é um Tem um. Isso. Mas aqui era um, um baral. Ó. Será que você a roupa aqui? Sei lá, hein, cara. Cara, que caso estranho, né? Um Muito estranho. Muito. Deixa eu ver é que... Nada. Estranho demais negócio de missa, disco. Aqui estranho nessa porta aqui, Ah. Uh -uh. Na verdade esse cômodo aqui, essa parte é estranha. É. Ah, tem uns negócios aqui, ó. Por que, que era isso? Será? Eu já tinha algum quadro, alguma coisa aqui. Oi, uh -uh. Aí? Uh -uh. é, tá estranho esse negócio aqui. Quer entrar? Duas janelas, é isso? É verdade. Deixa eu ver atrás da planta. Uma escova de dente, olha aí. Credo, velho. Credo. Pode ser dele, tá? Mas desse jeito. Por que eu pensei Qualquer colocar desse jeito? Não sei, cara. Olha o vaso, como que tá? Uh -uh. Muito antigo isso aqui. Está oh, ablomerado há muito meu. tempo. verdade. Mas não é igual não, parece. É? É? Não é. Não é? Precisa que era branco também? Não aberto, é. Né? Eu também sim. É assim, sim. Igualzinho. Não é. Deixa, é. deixa eu ver. Pega pra mim. é verdade. você já é você fazer academia. É, põe, põe no pé. Eu tô fora Pra ele andar junto com você? Tô fora Olha o fogãozinho na lenha, cara. Nossa, nossa tá caindo, Thiago, essa parte aqui. Caraca. Toma cuidado. Fogãozinho na lenha. Olha aqui, coador. Ó, oh. olha a vista aqui, Thiago. Essa janela. Nossa. Pegou uma lenha. Um varal. Tem um tanque, ali. Cara, casa grande, Thaís. Grande. O quê? Teve de aranha. Que susto. Casa grande. O que é ali no fundo? Ixi, cuidado, tá caindo isso aí, ó. Ah, é tipo uma dispensinha. Deixa eu dar uma olhada. Tem uma caixa d'água. Ah, a caixa d'água fica ali em cima. Legal. É, tá tá assim, Grande. Ali, bom. você viu que ele tem tá um celeiro? Mas não dá pra chegar lá, ah, com só. Ah, mas acho que não tá compensa a gente lá. É. É, na hora que a gente... Estranho, ó. A gente escutou aquele barulho, parecia choro. Sim. Lá, né? Você escutou uhum. aquela hora? Sim. E agora, aquela hora que eu tava entrando, eu escutei barulho na porta. Você não escutou. Mas na hora que mexeu no óculos, você escutou, uhum. né? Então. Pessoal, a gente vai estar voltando a essa casa para fazer investigação sobrenatural. Vamos ver se ela realmente é assombrada. O que, que você achou, Thaís? Ah, eu achei ela estranha. Estranha, né? Muito estranha. Mas é isso aí, galera. Se você gostou, deixa muito like, se inscreve no canal. E até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.